What's up, galera? Tudo bem com vocês? Então, beleza. Bom, faz muito tempo que eu não apareço aqui, né? Tempo tipo duas semanas, duas semanas de pura caos pra mim. Porque uma semana foi minha semana de provas e a outra semana eu tava com... com... com... com... Foda-se. Mas enfim, eu vim aqui hoje pra pedir pra vocês, vocês sabem o que, que é nostalgia. Ou pelo menos sabe o que é sentir nostalgia. Sabe aquela sensação que você tem quando você fica feliz ou você lembra de uma coisa do passado? Óbvio que se você lembra do passado, mas enfim. Deixa, -se, deixa esse pleonasmo que eu fiz agora uh, pra trás, tá? Deixa também pra lembrança. Não, não, melhor, não lembra. Uma coisa tipo assim que você olha assim, você bate o olho. E quando você bate o olho naquela coisa, você diz puta merda, que saudade. Puta merda, que vontade de fazer. Puta merda, como... Que eu não aproveitei isso Puta merda que vontade de assistir pokémon Puta merda. Puta merda Pois é, aí nos dias atuais você para e pensa Antes eu jogava tibia Hoje eu fumo maconha e faço sexo Eu não faço nenhum dos dois, tá? Passa, gente Passa isso aqui, ó Deus, chega, tá? Deus tá vendo, ele sabe que eu não faço essas coisas Transar é bom, é melhor que é chocolate Fumar maconha nem se fala Depois dessa eu peixe P. Só que na vida real Nossa, que piada bosta, meu <risos> Chega, né? Chega. Eu vou contar pra vocês Que eu ainda assisto Street Fighter Tipo, o filme, aquele filme muito bosta Do Street Fighter, eu assisto às vezes Porque me bate aquela vontade de tipo Puta merda, que saudade, eu vou lá e assisto E daí deixa eu te contar Que eu já fui muito influenciado por esses videogames Tipo assim eu tava muito na vibe de jogar Mortal Kombat, Street Fighter e todos esses joguinhos de luta aí que tinha. E aí o que que acontecia? Eu jogava esse jogo e eu ficava assim, tipo... Porque hoje eu tô virado no Jiraiya pronto pra atacar. Essa vibe de jogar videogame Foi o primeiro videogame que eu ganhei no meu primo na época Era um Super Nintendo E aí eu fui pra escola, assim, acho que eu tava na segunda, primeira série E tinha um menininho lá que Eu não gostava muito, né E a gente tava brincando de lutinha Só que tem um morro na minha escola Um morro que é tipo assim, tava um morro e aqui Ele é assim, um morro e a gente tava aqui na beirada E aí o que que eu fiz? Yeah! O cara desceu o morro abaixo e eu não sei o que eu pensei, acho que eu disse assim Eu vou encarnar Chun-Li aqui agora e falar um chute nesse nessa pessoa e meio que matei o gurizinho né descendo do barranco abaixo fiquei de castigo uma semana por causa de Street Fighter sem videogame é tipo internet hoje só que Super Nintendo era que nem ficar uma semana sem sem pegar teu celular na mão entendeu dói porque minha câmera tá embaçada <risos> Quando eu tava na creche, eu gostava muito da Turma da Mônica. Mas, tipo, muito mesmo, assim, sabe? Eu ia na locadora e eu não queria saber de outros filmes. Podia existir a puta que pariu inteiro do filme lá. Eu queria a Turma da Mônica. Daí, uma vez, eu ganhei um coelho de uma tia minha. Um coelho, tipo, não de verdade, mas um coelho da Páscoa, assim, de plástico, duro. E eu bati em todo mundo com aquele coelho. Até que tiraram meu coelho e jogaram no meio da rua. E aí... Eu não tinha mais um coelho pra bater nas pessoas que nem a Mônica Quem é que nunca jogou Yu-Gi-Oh na vida? Eu era fissurado em Yu-Gi-Oh, tanto que eu tenho uma coleção, quer ver? Já fui gótico Além de eu andar com a manga Assim Eu fumava cigarro mentolado E eu tomava Ice e Keep Cooler Eu era muito fodão Ai meu Deus, como eu era feliz! Mentira, não era. Uma vez, de tão gótico que eu era, eu fui de tradicionalista, tipo, pra aula assim. Eu fui vestido de, de gaúcho mesmo, piochado E aí, tipo, as pessoas ficam me olhando assim, tipo, tu não é gótico? Pois é, eu sou um gótico tradicionalista, tá? Que respeita as minhas tradições riograndenses. E uma vez minha mãe me falou alguma coisa do tipo assim, eu achei uma camisa rasgada, tua. Você devia estar tá estudando, você devia estar tá fazendo isso. E eu olhei pra ela e falei: Yuri não. quer saber? Leva a Metal. É isso aí. Isso, tão tá um retardado às vezes na vida. Mas eu penso assim: tipo, eu evolui um pouco. Bem pouquinho. Mas eu evolui, tá? Quem nunca pensou que tava arrasando usando Crocs? Quem nunca teve 18 pares de All-Star? Quem nunca teve um Disqueman na vida? Quem... Que, nossa, nossa, nossa. Quem nunca ouviu Ever Lavina na vida? Quem nunca ouviu Guns N' Roses na oitava série? Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. E que vocês tenham entendido meu meu profundo desabafo aqui sobre ter sido gótico, tá? Então não deixe de se inscrever no meu canal. Por quê? Porque você gostou desse vídeo. Então tchau, beijo. Be, beijones. E tchau. <risos> Até o próximo vídeo.